Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre galera, já saíram algumas críticas do filme Mortal Kombat Legends Battle of the Realms E no vídeo de hoje nós vamos comentar um pouco sobre essas críticas aqui E começar a pensar, cara, será que esse filme vai flopar? Será que ele vai bem? Então eu vou trazer todas essas críticas, pelo menos as que eu encontrei até o momento, entendeu? Que foi do comicbook.com, da IGN e de um outro site chamado Flickering Myth também O que eles acharam e também a minha opinião, obviamente Eu não assisti o filme, então não tem como eu fazer uma crítica ainda Claro que eu vou esperar pra assistir e trazer aqui pra vocês Mas eu acho que vocês vão ter umas impressões sobre o que a gente vai comentar aqui a respeito Então deixa o seu likezinho, se inscreve aí e ativa o sininho Pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá, pessoal Pessoal, seguinte, vamos começar primeiro com o site Flickering Myth, entendeu? Com o review que eles fizeram do filme lá. A crítica deles, na verdade. Aqui, como vocês podem ver, ó, eles deram nota 3 pro filme. E aí, eu peguei somente o trecho final. Obviamente, as críticas são sem spoilers, tá, galera? Então, podem ficar despreocupados aí com relação a isso, que não vai ter nada que entregue assim, pontos importantes do filme, não. É mais uma visão geral mesmo da estrutura como um todo que eles estão passando. Vejam só o que, que o Flickering Myth achou. Eu vou traduzir pra vocês, ó. Mortal Kombat Legends Battle of the Realms é emocionante e divertido, que parece ter sido feito sob medida para os fãs de Mortal Kombat. Os personagens principais em que o filme se concentra obtêm bons momentos e desenvolvimento, embora outros sofram em relação às grandes escolhas que fazem e não lhes dão tanta profundidade. A ação e a animação compensam qualquer falta de conteúdo da história com sua coreografia e lutas violentas e sangrentas, enquanto todo o elenco de vozes se dá bem e aumenta a diversão. Para aqueles que desejam uma experiência completa de Mortal Kombat, Battle of the Realms tem tudo pra você. Ou seja, apesar da nota 3 que eles deram aqui, a crítica final, né, o veredito que eles deram aqui foi muito bom, cara. Uma coisa que eles apontaram aqui, que eu, o Alanius, e eu acredito que muitos de vocês aí no canal já esperam, é essa questão de profundidade de alguns personagens devido ao tempo do filme, porque a gente sabe que esse filme aí... Ele vai ter por volta de 1 hora e 20 de duração, entendeu? E assim como aconteceu com Scorpion's Revenge, vocês lembram muito bem Que algumas coisas foram muito rápidas assim, passaram batido Alguns personagens foram extremamente mal aproveitados A gente já comentou sobre isso aqui, Reptile Aquele Tarkatânio lá, que muitos dizem ser o Baraka, mas eles devem Trazer o Baraka nesse agora, dizendo que aquele não era Sei lá, né? Vamos esperar pra poder ver A luta final do Scorpion com o Sub-Zero O Sub-Zero nem fala nada, mano Nem tenta se explicar, não tenta nem questionar Pra poder entender o que que tá acontecendo Então, foram muitas coisinhas assim no Scorpion's Revenge Que ficaram muito jogadas assim, muito rápido E eles pecaram sim nesse aspecto Mas em termos de animação, luta Sanguinolência e tudo mais Que é o que a gente quer ver em Mortal Kombat Ele foi muito bom E é exatamente o que os caras do e Myth Estão falando aqui Eles vão dar um foco sim em alguns personagens Personagens que muita gente deve gostar. Eu acredito que principalmente o Liu Kang, que eles disseram que vai ser o foco do filme. Mas tem alguns que devem deixar a desejar. Eu não acredito que vão ser os principais, como Liu Kang, Johnny, Scorpion, Sub-Zero e Sonya também, eu acredito. Mas outros ali, eles devem realmente dar só uma pincelada e não entrar muito em detalhes, entendeu? Tipo, Strike, mano. Eu tenho a sensação de que o Strike ele vai aparecer ali e ele vai acabar morrendo de alguma forma e tal. Porque, como a gente sempre comentou nos vídeos aqui, né, cara, não é de hoje. Que o Striker também tem se deixado de lado Assim como outros personagens da franquia, né? E aí, meus amigos, nós vamos aqui, ó Pra crítica do comicbook.com Que é um site muito famoso aí Eles postam notícias direto sobre games Filmes e tudo mais E a nota dos caras, mano, olha só Foi 4.5 de 5 E na crítica deles aqui, meus amigos, ó Eles disseram o seguinte Eles não deram exatamente um veredito Igual o Flickery Myth acabou de dar Eu peguei então um trecho, um parágrafo final deles eu poder trazer pra vocês aqui Faz ainda menos sentido comparar este... Scorpion's Revenge com um filme live action que foi lançado este ano, mas há algo especial sobre o que é feito com esses personagens neste meio de animação. É capaz de capturar a singularidade do elenco de Mortal Kombat por meio de expressões de lutadores, movimentos e brutalidade de tudo isso. E embora a série Mortal Kombat Legends não tenha aperfeiçoado o ato de transformar tudo em um filme compacto, é uma história na qual vale a pena investir até que aconteça. Ou seja, eles foram bem sutis aqui, mas eles disseram que é muita coisa e eles ainda nem este filme tiveram um problema em compactar tudo para poder fazer sentido. Eu acredito que a galera que não é tão fã de Mortal Kombat, não conhece tão profundamente a história como muitos de nós na comunidade, né? Eles podem ficar meio perdidos ali Alguma coisa ou outra Podem não entender e tudo mais Principalmente essa questão do One Being do um ser que vai ser mencionado Que ele foi muito abordado Lá atrás na era clássica Mas ainda assim não foi tanto Porque tem materiais adicionais Que falam mais sobre ele Entendeu? Então pode ser que os newcomers aí Que a galera nova Que chega no Mortal Kombat Pra poder curtir o jogo Curtir essa história Curtir a animação no caso Fica meio perdido E por fim, meus amigos Nós vamos aqui Pra crítica da IGN Que foi a mais pesada eu diria, porque eles deram uma nota 5 pro filme de 10, tá? Falando que o filme foi medíocre. E aí, no veredito deles, como vocês podem ver aqui na tela, ó, tá dizendo o seguinte. Mortal Kombat Legends Battle of the Realms simplesmente tenta fazer muito. Ele tenta combinar o torneio de MK2, a invasão de MK3, a subtrama dos Linquês de MK9, o renascimento de Shinnok do MKX, tudo em um filme com menos de 90 minutos de duração. Como resultado, virtualmente todas as histórias ficam sem graça porque nenhuma delas recebe qualquer tipo de tempo ou desenvolvimento para torná-las dignas de consideração. O que resta é um filme vazio que ainda pode ter algum apelo para os fãs hardcore de Mortal Kombat graças a sua violência exagerada e referências aos jogos, mas mesmo assim é difícil recomendar. Ó, oh, obviamente é a crítica dos caras, eu respeito, todos respeitam e tudo mais, mas aqui nessa crítica deu para entender que é um cara que tava esperando demais em termos de história. Eu acho que isso é uma coisa muito complicada de se esperar num filme de animação como Mortal Kombat, com a história robusta que a franquia tem e o um monte de coisa que eles vão abordar e tendo também como referência ao Scorpion's Revenge que já pecou nesse aspecto, esperar que nessa animação, com esse tempo de duração, seria uma coisa muito melhor, entendeu? Eu mesmo é, eu acredito que muitos de vocês, como eu já disse lá no início do vídeo, né, é, já estamos esperando sim falhas em termos de história Por conta do mínimo tempo que eles vão colocar e a quantidade de coisas também que eles querem abordar Assim como eu acredito também que muitos de vocês aí que vão assistir o filme vão lá esperando ver as lutas, cara O torneio acontecendo, Scorpion e Sub-Zero saindo no braço A iniciativa cibernética aparecendo também, eles brigando ali com o Sub-Zero, capturando o Smoke Alguém descendo tapa lá no Shinnok também Eu acredito que muitos de vocês estão esperando isso daí, cara mas, vamos ver como é que vai ser. Como eu disse no início do vídeo, cara, isso aqui é a crítica deles e tudo mais, nós respeitamos e tudo. É como a gente sempre diz, nós não devemos nos influenciar pelas críticas dos demais. É bom a gente mesmo assistir... E tirar as nossas próprias conclusões Assim que o filme for disponibilizado aqui no Brasil A gente vai assistir e vai trazer a nossa crítica completa aqui no canal pra vocês Com tudo que a gente achou do filme em termos de história, animação, lutas e tudo mais E, e nossas expectativas pro futuro das animações, entendeu? E agora eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora O que, que vocês acharam dessas críticas aqui do filme? Eles disseram coisas que vocês já esperavam? Vocês ainda estão animados aí pra poder assistir o filme e tudo mais? Tirarem suas próprias conclusões? O que eu recomendo fortemente que vocês façam entendeu? Inclusive vou poder debater com a gente aqui depois A gente conversar, trocar uma ideia a respeito Então deixa aqui embaixo nos comentários suas opiniões Eu vou adorar ver a de cada um de vocês aí E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a dos próximos vídeos, galera Vamos ficando por aqui, um beijo Gostou se eu dou uma olhada pra esquerda e direita de cada um de vocês Até mais e fomos, galera!